Opa galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo token muito promissor, beleza? E junto com ele tem um game NFT, galera, muito top! Então se prepara, se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho que todo dia aqui tem jogo NFT, criptomoedas, tokens, investimento muito mais! E vamos lá Então galera, basicamente o projeto aqui Shiba Go, mano E só de ser Shiba eu já gosto, mano Porque eu gosto muito de Shiba Inu, né Gosto de tokens aí, é, de cachorrinho, tá ligado Eu acho que é lua demais, né galera Mas brincadeiras à parte aqui Projeto Shiba Go, mano O que que é o Shiba Go? Desenvolvemos aqui um sistema especial de dividendos, que permite que os investidores recebam um token desejado como dividendo. O contrato ShibaGo calcula sua parte com base no volume que você deseja receber como dividendo, tá? Aqui tem um papel branco, tem um painel, já já a gente vai ver, e tem um contrato que você pode copiar. Sempre pegue e copie aqui o contrato que está aqui para não cair nenhum scan, tá? E já já a gente vê melhor esses detalhes, e aqui tem a moedinha bem legal, vamos descer aqui ó, aqui basicamente a gente tem um pouquinho sobre a Shibagol, então por que escolher a Shibagol? O contrato Shibagol calcula a sua parte com base no volume que você deseja receber como dividendo, nossa missão, então primeiro livre para jogar né, que seria o free to play né, então você joga de graça para ganhar jogos no metaverso, corra com cães Shiba e obtenha valor real de seus jogos favoritos, então já já a gente vai ver esse joguinho que é tipo um Mario Kart, tá bom? Nossa visão, construímos jogos que dão aos jogadores liberdade econômica, jogue para ganhar e escalar seu próprio negócio no metaverso. Aqui tem as garantias que são recompensa, tem bloqueio, né, de stake e também recompras. E os donorários, cara, é 5% de recompensa, 1% de liquidez automática, 4% de marketing e o total dá 10%. Que também tem os benefícios de usar a solução deles, tá? Então vamos ver. Primeiro, tá falando que é seguro, então desenvolveram um sistema especial de dividendos que permite que os investidores recebam um toque desejado como dividendo. O jogue ganhar que é o jogo NFT, que eles constroem o jogo aí, tem liberdade econômica, você joga para ganhar e escala seu negócio no metaverso. A recompensa é que a ShibaGo recompensa os titulares com 5% das taxas de transação. Essas recompensas são entregues automaticamente na carteira sem custo adicional. Aqui tem um bloqueio e stake, né? Os tokens ShibaGo não podem ser transferidos ou vendidos até que o período de bloqueio termine. Durante esta fase, os dividendos serão aumentados pelas recompensas de bloqueio para o período de tempo selecionado. Tem os benefícios para os investidores, né? Então, o contrato, ele compra o token selecionado e o Envia diretamente para sua carteira sem nenhum custo, e tudo que você precisa fazer é manter o nosso token ShibaGo em sua carteira. E ainda tem mais recompensas, então, se você deseja manter seus tokens a longo prazo, eles implementaram algo bom para você também. Então, para ganhar uma parcela maior da pool de recompensas, você pode bloquear os tokens por um determinado período de tempo no painel. Então, já, já a gente vai ver o painel. E aqui a gente tem a alocação do token. Tá, então aqui pré-venda Red Cap alcançado, então tokens de reivindicação aqui e tudo mais. O preço da pré-venda foi de 1 um BNB, 1 um BNB valia 100 milhões aqui de Shiba Gol, tá? E olha só que bonitinho aqui, mano, mostrando a porcentagem de pré-sale 40%, pervertiseal 20%, liquidez 30%, marketing 5% e... Deves né? 5 aqui. Aqui embaixo vocês podem ver a distribuição total e o supply, mano, é bem alto, tá bom? Realmente é 10 bilhões aí de supply o Shiba Go. Aqui a gente tem um roteiro infelizmente tá em inglês aqui, tá? Mas basicamente é um roteiro padrão aí que a gente tá acostumado, né? E aqui a gente tem um pouco dos parceiros aqui, Yahoo Finance, a OG Soft, Market Watch e o Shinomics. E beleza, agora que a gente viu o site um pouquinho, a gente pode estar tá entrando nos links aqui que eles mesmo nos redirecionam, né? Então por exemplo, você pode clicar no WordPress o paper deles aqui vai ter mais detalhadamente aqui, tá? Infelizmente aquilo tá tudo em inglês, mas aqui tá dizendo um pouquinho do que a gente é, já viu ali, tá? E algumas outras coisas que a gente ainda vai ver, como por exemplo, aqui o jogo NFT deles. Aqui tem muito legal também o painel, tá bom? Então você clica nesse painel aqui, o que, que é esse painel? É aqui que vai estar tá acontecendo a magia, aqui, né? Que você vai ter na sua balança os Chibagols e você vai ter os dividendos que você escolhe aí, qual token que vai cair os dividendos. Isso eu achei bem bacana, bem diferente. Então você pode escolher. Entre BNB, você vai escolher entre dólar, né? BUSD, FEG TOKEN E muitos tokens aqui que eu gosto, tipo Safe Moon, tem Shinomics, tem Shiba Inu, muito legal, Flock Inu, muito legal, Yoshi. Cake, muito bom, The Hub, Pitbull e também Dogecoin, tá? Então, cara, top, né? Achei legal. Aqui descendo também a gente tem os links da BSC Scan, da PoCoin e Remit Card Tokens. Vamos clicar na BSC Scan e aqui você ver mais detalhes do contrato. Aqui a gente pode clicar na PoCoin também, galera. Olha só, vai estar tá carregando. A gente consegue ver um pouco o gráfico, né? Market Cap aqui, olha só. 132. Mil dólares. E aqui a gente vê um pouco o gráfico, galera. Eu não sou especialista gráfico, tá? Mas a gente pode ver que tá em crescimento. Vamos clicar aqui em Remedy Card tokens. Deixa eu ver o que acontece aqui. Ah, que legal! Então aqui teve a pré-venda aqui na Pink Sale, tá? E eles conseguiram captar 40 BNBs, né? Já acabou essa pool aqui. Bom, e aqui a gente vai ter algumas redes sociais deles, tá? a gente dar uma analisada. Então, por exemplo, o Twitter, a gente vê que tem 2.948 seguidores tá? E aqui tem algumas coisas bem bacanas, olha só, algumas coisas de meme, aqui tem enfim, bastante informações, olha só, o gráfico aqui. E aqui a gente tem o um Telegram e o um Discord, eu vou deixar todas as redes sociais para vocês na descrição, mas eu achei legal ver o Telegram aqui, ó. No Telegram tem 3.124 membros, sendo 378 online, e no Telegram, abrindo aqui, eu achei um vídeo, cara, um vídeo que mostra o game aqui. Então vocês podem ver, galera, é um jogo Play to Earn, né, jogar para ganhar, gratuito pelo que a gente entendeu, e cara, é basicamente os Shibas ali, os cachorrinhos dirigindo ali, dirigindo ali seus carts, né, você vai coletando umas moedinhas, que é tipo as chips, né? E, cara, é um jogo 3D, então eu achei legal o jogo, cara, porque realmente tem uma jogabilidade, não é só o é um click to earn, né? Você realmente joga. É um jogo simples, é, né? Mas é um jogo divertido, cara. É tipo um Mario Kart ali e você vai jogando. Então, é só de ter uma jogabilidade, cara. Eu já achei legal o projetinho. Tem ali um, um desenvolvimento no jogo, não é tão simples igual um click to earn. Então é um play to earn, realmente. E você vai jogando, coletando ali as moedinhas e vai tendo o, o lucro ali, né? O que, que vocês acharam desse jogo, cara? Eu achei legal, cara. E basicamente é isso, galera. Então, esse foi vídeo de hoje, tá? E pra finalizar, eu tenho que deixar bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento. Obviamente, esse projeto é de alto risco, tá? Mas, cara, é um projeto legal. Tem dividendos, né? Recompensas em vários tokens, eu achei isso legal. Também, é um tipo de token que eu gosto, esses tokens memes aí, eu gosto. Obviamente eu sei que é muito arriscado, né? Mas é algo que geralmente a comunidade apoia e tal, então eu gosto de meme coins. Tem um play to earn realmente que dá pra você jogar, isso é bem legal, realmente tem uma jogabilidade ali. Então estuda bem, cara, analisa, vai estar todos os links na descrição, vê se faz sentido pra você, tá bom? E coloca um dinheirinho ali, pouco, que você possa perder. E cara, se der certo, legal, vai ter lucro. Se der errado, você perde algo é, que possa perder e vai pro próximo projeto, beleza? Mas é isso então, o vídeozão vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até até a próxima! Valeu, falou, até mais!